Olá, minhas queridas amigas aqui do canal Bordados Livres. Tudo bem com vocês? É sempre muito bom ter vocês aqui comigo. E quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse vídeo não é um vídeo sobre ponto especificamente, mas é um vídeo muito importante na hora de a gente estudar o ponto de bordado pelo celular. E eu sei que a maioria do meu público aqui usa o celular para aprender os pontos de bordado. Então, gente, esse ano o YouTube disponibilizou um recurso muito legal de lupa, de zoom para todos os usuários gratuitamente. Eu achei este recurso fantástico para trazer mais conforto na hora do estudo do ponto do bordado. E eu fiz este vídeo especialmente para você que me acompanha aqui no canal os Bordados Livres para aprender a usar esse recurso e deixar assim o nosso estudo muito mais produtivo, porque afinal a dificuldade de visualizar um ponto é muito irritante, né, gente? Ainda mais a gente aí que já tá com a vista meio cansada, né? Essa. Fala nisso, meu óculos. Eu vou pegar meu óculos, só um pouquinho. Pronto! Agora sim, eu tenho dois óculos, um esse aqui, que é uma lupa, quase, que eu uso para como lupa mesmo, sabe? E o outro de grau, que é mais de acordo com o meu grau. Esse aqui aumenta um pouquinho. Você também tem esses tipos de óculos que parecem uma lupa? Eu tenho. Então, para ensinar vocês a mexer nesse recurso no celular, eu vou precisar do meu óculos. <risos> Mas a vida é assim, né? A gente vai se adaptando conforme os recursos que a gente tem. E esse é um ponto importante aqui no canal Bordados Livres, né? A liberdade de escolha, de trabalhar com o recurso que você tem aí na sua casa, do modo que você consegue. Porque o meu objetivo é tornar o bordado essa atividade tão terapêutica e tão linda acessível a todas as pessoas que querem aprender e bordar, tá bom? Então, bora lá aprender esse recurso logo de uma vez, né? Então, vamos lá. Eu peguei aqui um outro celular, né, aqui, da família, emprestado para filmar. Eu tô com o meu celular aqui na mão, tá? O que que é importante, ó, a gente arrasta o dedo lá de cima e aí a gente vai ver o seguinte, ó. Rotação automática. Se essa rotação aqui ela tá acionada, tem que estar tá acionada, tá gente? Para poder usar todos os recursos que eu vou mostrar para vocês, essa rotação automática aqui, lá que fica lá em cima do celular, ou oh, é só pegar o dedo e arrastar e aí ela vai aparecer, né? Para vocês aqui, tá? Pode ser um símbolo diferente, mas tá escrito rotação automática tá bom então tendo acionado ali a nossa rotação automática qual é o próximo passo eu vou pegar aqui um vídeo tá do canal ver um vídeo de pontos aqui vou pegar esse vídeo aqui tá estou mostrando ali para vocês né o ponto tá o que que acontece agora ele vai aparecer pequenininho assim, né? Se bem que eu, eu já coloco bastante zoom na minha filmagem, mas vocês também passeiam por outros canais, né? E é importante a gente conhecer e explorar esses recursos, tá? Então, clicando aqui em cima do vídeo, aparece todos os recursos ali na tela, ó. né? Você vai, você pode ir para frente um pouquinho, pular para outro vídeo, né? Para trás. Você pode clicar duas vezes, né? Ele vai, vai pulando 10 segundos, ó. 10 segundos. Clica duas vezes, ele volta 10 segundos, tá? Beleza. Agora estão vendo esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho aqui, você vai clicar nele, tá? Clicar e vai virar o celular. Olha que legal. Viramos o celular aqui na horizontal. Isso já ampliou bastante. Só que o último recurso agora do YouTube, que ele lançou esse ano, foi que você pode ir em qualquer área do vídeo e ampliar ainda mais. Olha que legal. Ó, se eu quiser ver aqui um detalhe bem de perto, então a gente se liberta da questão do óculos, né? Como é bom isso, né, gente? É muito bom. Então, a gente consegue enxergar bem direitinho, ó, se quiser ver um detalhe a mais, passa o vídeo para lá, para cá, você vai arrastando e você vai visualizando da forma que você quiser, tá? Eu achei fantástico esse recurso e acho assim, ó, que a gente deve explorar bastante. Então, o que acharam? Bacana, né? Eu não conhecia esse recurso, foi esse ano que ele foi, assim, disponibilizado para mim. A minha filha disse que desde o ano passado, ali do finalzinho do ano passado, ela já conseguia acessar. Mas o YouTube demora um pouquinho para disponibilizar para todos gratuitamente os recursos, né? Primeiro ele faz alguns testes. E é muito bacana, sempre que eu ficar sabendo de alguma coisa legal, assim... Para facilitar o estudo de vocês, eu vou estar tá vindo aqui nesse formato de vídeo para contar para vocês, tá bom? E vocês me contem aqui no comentário se vocês já conheciam esse recurso e se tem algum outro recurso que você não conhece, né? E ou alguma dúvida de como utilizar melhor aí o celular para os seus estudos, tá? Se você é, quer aprender, eu posso também estar tá dando alguma dica dentro do que eu souber e te ajudar tá bom estudar pelo celular é possível sim né mas desde que a gente tenha aí um certo conforto não é mesmo Senão vira um, uma dificuldade né aí já vira uma coisa irritante a gente já desiste e eu não quero que vocês desistam de praticar o bordado pelo menos eu não gostaria porque é uma atividade que faz um bem enorme para a alma da gente né e faz um bem enorme para a mente para o coração e torna o nosso dia mais tranquilo, a gente sente mais paz, né? Então reserva aí um tempinho do dia, meia horinha, 15 minutos, pega aquela tua linha de louça, que até já tá meio surradinha. Não precisa tá muito novinha não, só para experimentar, treinar os pontos. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo se você não sabe abrir a descrição do vídeo, me conta aqui que eu vou ensinar você a abrir a descrição do vídeo, tá bom? Que lá na descrição do vídeo tem o link para outros vídeos aqui do canal, tá? E no final desse vídeo, eu também vou deixar um vídeo automático ali que você clica e pode ir nele, tá bom? Esse vídeo aí é um vídeo de um ponto muito simples de fazer. Tá? E se você está começando no bordado agora, não sabe por onde iniciar, começa por esse ponto que eu vou garantir para vocês, que vocês vão pegar gosto pelo bordado, tá? Gente, um beijo enorme para vocês. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, tá? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Para o YouTube entender que o meu conteúdo é um conteúdo de valor. Beijo. Um lindo dia, uma linda noite, uma ótima semana aí para vocês.